Pessoal, vamos começar. Agora é, a gente vai ter a palestra do Felipe Fretim, que é lá no Economia pela Fé, e vai falar sobre os problemas das políticas públicas e transferência de renda. Isso também é um tema bem interessante, principalmente para quem é um liberal e quer saber medidas de combate e pobreza. Realmente medidas. É que eu palestrei em um painel com o Eduardo Suplicy, senador do PT aqui de São Paulo, no ano passado na Universidade de São Paulo. Então eu vou falar um pouquinho é, dos problemas típicos das políticas transferência que reina, e vou falar depois o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse tipo de problema. É, esse aqui é o Walter Williams, que é um economista americano, negro, e ele veio de uma família bastante humilde, e ele hoje um dos principais expoentes do pensamento liberal nos Estados Unidos. Ele é uma história de bastante sucesso, e ele tem essa, esse ponto dele, essa citação dele aqui, que ele fala que se você for andar num bairro é, americano, é, um subúrbio negro americano, você vai encontrar várias coisas boas. Você vai encontrar boas roupas, boas, bons alimentos, bons carros, e até mesmo boas casas, mas dificilmente você vai encontrar uma boa escola. E ele vai falar, que a diferença fundamental entre você ter boas escolas e boas é, essas outros produtos que eu te falei é a maneira pela qual esses produtos chegam até as pessoas. Então, o, a escola, a roupa e os carros chegam através do mercado e a escola, ela chega através da política. Então, você vai ver países onde predominam o primeiro tipo de alocação de recursos e países que predominam o segundo. Aqui você tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, no um paralelo 39. Então, é, a partir da década de 60, que teve essa grande diferença, é, a Coreia do Sul é um país que hoje predomina o sistema de mercado, e o, a Coreia do Norte é um país que predomina o sistema político para a votação de recursos. E a gente vê como é diferente esses dois Recentemente, um economista americano da Universidade do MIT ele fez um livro falando, é, chamado Por que as Nações Fracassam? E toda hora a gente vê intelectuais brasileiros, jornalistas e mesmo as pessoas comuns tentando entender por que as nações fracassam, por que o Brasil é subdesenvolvido, por que o Brasil é um país do futuro e o futuro nunca chega. Então, é, ele vai mostrar que os países que são bem sucedidos são aqueles países onde as instituições é, possibilitam outputs, que são resultados bons, como o Gabriel Maneiro estava falando aqui, então seriam instituições que possibilitassem ordens, é, ordens espontâneas benéficas, e não as maléficas. Só que a gente fica pensando nas razões do fracasso de um país. Tá, mas o um país e as pessoas sempre, quase sempre foram pobres, né? Até mais ou menos 1980, é, 1800, a gente tinha um, um fenômeno conhecido como armadilha amaltusiana. Então você aumentava a nossa renda, você aumentava a quantidade de filhos que você tinha, daí se prejudicava o seu emprego, morria um monte de gente, depois aumentava de novo. Então você nunca conseguia fazer um crescimento sustentável no padrão de vida das pessoas. A partir da Revolução Industrial que isso começou a dar uma certa mudada. Então a gente poderia lançar um livro falando por que as nações prosperam, mas esse título tem muito mais cara de livro de alta ajuda do que um livro de economia, né? Então, basicamente, a gente vai falar que um país que é bem sucedido, onde as pessoas são bem sucedidas, é um país onde a gente tem uma boa qualidade de vida, onde o PIB per capita, por exemplo, é alto. É, e o que, que faz o PIB per capita de um país ser alto? Quer dizer que a gente é produtivo. E como que a gente é produtivo? A gente pode ser produtivo ou porque a gente é muito bem qualificado, ou porque a gente trabalha num país ou numa empresa onde o um acúmulo de capital é uma coisa que, tem, é, que é bastante significativo. Então aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente só o que é consumo, investimento e capital, só para a gente conseguir pautar um pouco mais na nossa conversa. Então, digamos aqui que João precisa de um peixe por dia para sobreviver. Mas ele consegue pescar dois peixes por dia. Ele pesca, então ele tem uma ideia, que é aquela coisa que ele descoberta, ele visualiza uma situação melhor e fala, não, eu acho que eu vou tentar fazer uma invenção para me poupar trabalho. Então o que ele faz? Ele pesca durante cinco dias inteiros e guarda cinco peixes, consome 5 peixes e guarda 5 peixes. E nesses outros dias restantes, que ele não precisa trabalhar, ele constrói uma rede, que aumenta a capacidade produtiva dele, agora não mais para dois por dia, mas para 20. Agora o que ele consegue fazer? Agora ele consegue ficar na praia tomando sol consegue trocar se ele está numa, numa economia aberta se existem outras pessoas lá ele consegue fazer a troca desses peixes excedentes por outras mercadorias mas uma coisa importante da gente notar é que o capital ele só exige quando você tem uma poupança é, anterior então uma poupança fictícia não gera riqueza e é muito engraçado porque quando a gente pensa em uma família que está com problemas financeiros é, ninguém vai falar para ela que o melhor jeito de resolver o seu problema é gastar mais. Mas quando você pensa em governo, comumente é isso que você vai escutar. Não, você está com recessão, você está com dívida pública, então tudo bem, gaste mais que então vai tudo ficar, ficar ok. E a gente vê como que é engraçado esse sistema individual em comparação com o sistema político. E aqui eu vou falar basicamente dos três principais problemas que eu vejo, meu Felipe Centin, vejo com relação às políticas de transferência de renda e ação política de uma maneira geral. O primeiro pilar desse problema é algo que foi levantado pela Public Choice, que é a teoria de escolha pública. O segundo é o mercado como um processo e não como algo estático, como bem comentou na palestra anterior o Gabriel Oliva. E o terceiro, que é uma coisa que eu coloquei só nessa palestra nas outras duas que eu fiz eu não tinha comentado, que é o viés cognitivo das pessoas. E agora eu vou falar um pouquinho melhor de cada uma delas. Então, basicamente, o que a Public Choice vai falar? Ela vai olhar para as pessoas e vai perceber que os intelectuais, os economistas, comumente acham que o mercado é uma coisa que tem vontade própria. O mercado ele é, feio, é feio, chato e bobo. E você fica pensando, ué, mas por que a pessoa acha que o mercado é feio, chato e bobo? E você começa a ver que um dos pressupostos da teoria microeconômica e da economia tradicional, é que as pessoas reagem em incentivos e que elas têm alto interesse As pessoas é, pegam esse alto interesse como algo egoísta e acham que tudo o que o mercado consegue fazer vai ser necessariamente uma coisa ruim. E o, a Public Choice, ela explica uma coisa muito interessante, que é a facilidade com que os grupos de poder conseguem cooptar tanto a legislação como as políticas públicas. Então, se eu sou, é, faço parte do sindicato automobilístico brasileiro, é muito fácil que eu coloque co toda a, a ação política para meu benefício próprio. Eu quero me incentivo para colocar airbag, eu vou colocar uma legislação lá que vai exigir que todo, mundo, todo carro deve ter airbag, e depois eu vou falar que eu não quero aumentar meu preço porque airbag é caro. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar no governo e falar assim: ó, ah, gente. Vamos parar de consumir carro, você precisa me bancar, eu estou investindo uma coisa que é para o bem da sociedade, que é airbag. E a pessoa vai falar, não, é verdade, né? airbag, é né? importante, vamos dar dinheiro para eles, para pessoas que têm dinheiro, comprar carros com airbag. Transferência de pobre para rico, mais uma vez. Então, aqui só um exemplo de grupo do poder, imaginando que o Brasil tenha 200 milhões de habitantes, se uma lei passar, cada habitante perderá exatamente um real, cada um dos outros 100 empresários ganhará um milhão. Alguém tem uma dúvida que essa, que essa lei vai passar? Essa lei vai passar e, e não é porque ela vai passar porque está escrito que todo mundo vai perder exatamente um real. Ela vai, provavelmente, ter uma outra justificativa por trás, falar que precisa de um certo investimento em alguma coisa que exige um montante de aproximadamente 200 milhões de reais. De aí que eles vão conseguir o dinheiro. Eles não vão falar assim, me dê esse dinheiro porque isso aí parece duro. Parece, mas esse jeito eles voltam de um jeito diferente. É, e cada um desses empresários ganhará um milhão de reais. Vocês percebem que cem milhões de reais subiram. Onde então esse dinheiro? Está na cueca dos políticos. Então você, mais uma vez, está tirando dinheiro das pessoas, que poderia ser um dinheiro produtivo, e está transferindo para o posto político. É, aqui é o caso do açúcar nos Estados Unidos, que do super, hiper, mega presidente liberal Ronald Reagan, Jesus, que fez uma, uma política de cota para o açúcar em 1989, se não me engano. Então, basicamente, o que você consegue fazer quando você faz isso? Você coloca uma cota para proteger os produtores domésticos, então entra menos açúcar no país, e, com a demanda permanecendo no mesmo lugar de sempre, aumenta o preço. Você está simplesmente su é, subsidiando, na cara dura, os fazendeiros de cana que produzem açúcar. É, esse fato aconteceu no passado e essa cota ainda existe. Estima-se que cada americano perca cerca de 10 dólares por ano por causa dessa cota. E, mas você vai ver alguém reclamar por causa de 10 dólares por ano? Ainda mais é nos Estados Unidos, que 10 dólares é dinheiro de pinga. Tipo, ninguém vai fazer nada. Em compensação, é, a média dos produtores de, é, de cana recebe por causa desses, é, dessa cota 3 milhões de dólares por ano, aproximadamente, de lucro extraordinário. Quer dizer que lucro que eles não conseguiriam se o mercado fosse aberto. Então, realmente, você está transferindo o dinheiro na cara do homem mesmo. É, mas esse é o caso americano. E no Brasil? o Brasil, a gente tem um negócio muito mais eficiente, que chama BNDS. Aqui, mais uma vez, a gente faz a transferência de renda do pobre para o rico. Você pega a parte verdinha aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, que é o quanto de crédito que é emprestado para as grandes empresas. Quando eu coloco grande empresa aqui, eu não estou falando uma grande empresa é, de São Paulo, estou falando de empresas gigantescas, estou falando de Petrobras, Vale Milho Torce, é, Ford, Fiat, coisa do tipo. Então, você cria um banco de, né, é, um banco de desenvolvimento que é o BNLS, que seria para investimentos de longo prazo para empresas que não têm acesso ao crédito, você pega as empresas que têm acesso ao crédito, que são gigantescas. E você empresta para elas. Você pega o dinheiro de toda a sociedade para transferir para essas grandes empresas. Aqui, o segundo pilar é, que eu estava falando, é, que é o mercado como um processo. Isso ninguém melhor do que o Gabriel Oliva vai explicar. Eu só vou repassar isso rapidamente para a gente contextualizar um pouco melhor. Então, a gente vê aqui o mercado como coordenador dos planos de ação, um espaço para atividade empreendedora, e a gente tem a importância dos sistemas de preço, lucros, Prejuízos que ensinam os agentes. Então a gente só vai saber é, quais são as coisas, as grandes invenções, depois que a gente tentar. E para a gente conseguir tentar com o um mínimo de é, noção, a gente precisa errar muito no passado. Por exemplo, se eu fizer, esse, se eu gravar esse vídeo aqui que está gravando, e eu resolver contar um monte de piada e falar, não, isso aqui é um vídeo de humor, e tentar vender, viver disso, eu vou morrer de fome. Quer dizer o quê? Que eu não sou morre um de piada. E se eu quiser fazer essa mesma palestra, falando só de economia, vou tentar vender? Não vou também. Não vou, vou passar fome. Chegando no final, eu posso querer é, fazer uma outra coisa, um outro vídeo. E depois, só depois descobrir que eu não tenho uma boa descrição então eu não vou fazer uma coisa tipo Então eu vou escrever livro didático. Deve vir Pode ser. Então, aqui falando nessa coisa de é, o processo de descoberta e de como as coisas podem melhorar a gente tem esse viés, né, que eu vou falar mais à frente que a gente nunca acha que as coisas vão melhorar então aqui ó foi uma notícia do site Spot que mostrou que 100% das crianças de hoje estarão empregadas que, em profissões que ainda não existem Veja que coisa louca 70% das pessoas de hoje vão trabalhar em alguma coisa não uma coisa que surgiu agora uma coisa que a gente não sabe nem o que, que vai ser e a gente só vai descobrir quando ela surgir. E aqui está alguns desses exemplos, como telecirurgião, designer, de prótese 3D. Engraçado porque telesurgião, né? Eu falei, pô, isso aí deve existir, né? Eu joguei no, no Word quando estava escrevendo isso aqui. Não existe, essa palavra ainda não existe. Veja que coisa louca. A gente está pensando em uma coisa que vai surgir, provavelmente vai surgir nos próximos anos, que é uma coisa que ainda o Word não colocou como uma coisa que já existe. E o terceiro grande pilar do problema da atividade pública é o nosso viés cognitivo. E o viés cognitivo que a gente percebe nas pessoas é, é uma coisa que é especialmente forte com relação à economia e política. Por exemplo, se eu vou é, conversar com o botânico, o botânico teoricamente não sabe nada de economia, assumindo que ele não gosta de economia é, só de botânico. Mas se eu fizer algum comentário sobre a economia, tipo, ah, o salário mínimo é uma coisa ruim porque prejudica os pobres, o cara, provavelmente, vai ficar muito puto. Mesmo que ele seja incapaz de descrever as coisas mais simples da economia possível, como oferta e demanda, ele vai ter, simplesmente, opiniões muito fortes sobre o funcionamento da economia e da política. Vai falar que o problema do Brasil é porque não tem vontade política, seja lá o que for. E ele não estudou. Agora, por exemplo, se eu chego para vocês, a gente está aqui na faculdade de medicina da USP e vou falar: não, existe é, dois procedimentos para resolver um problema X, o modelo metro X ou metro Y. O que vocês preferem? Metade provavelmente vai escolher metro X, metade metro Y, porque vocês simplesmente não sabem o que é, não deveriam, porque eu inventei agora. Então, é, isso está querendo dizer que o erro ele é aleatório, você tem a mesma probabilidade de é, superestimar e de subestimar uma dada característica. E essa pesquisa feita pelo Brian Kaplan no mercado americano, que não é brasileiro, que a gente é estatista para caramba, no mercado americano, e mostrou que as pessoas, em geral, têm viés muito fortes é, comparado, comparando com o economista médio-americano. O economista médio-americano que não é um republicano, o economista médio-americano é um democrata moderado. E mesmo se você comparar a, as opiniões do democrata médio-americano, elas são muito distintas. Que seja economista, de profissão, ela é muito distinta de todo o resto da população. Por quê? A gente tem, nós como anos, é, temos alguns viéses muito fortes contra é, mercados, contra é, estrangeiros, por isso que a xenofobia é uma coisa muito forte, principalmente na, na, na Europa. Porque quando você vê um fracasso, você nunca quer se culpar pelo fracasso. Você está lá e você vê um monte de estrangeiro que está aparentemente feliz. O que você faz? Ah, eu estou muito perto deles. É o mesmo tipo de coisa que acontece quando a gente encara o comércio por uma coisa de soma zero. Ah, um só ganha e o outro perde. Que nem rico e pobre. Um é rico e o outro é pobre. Isso aí é absolutamente incorreto. Então, mas assim, eu estou falando aqui com vocês sobre o é, viés cognitivo, é, que as pessoas não gostam de mercados, por exemplo. Mas eu estou aqui numa plateia bastante atípica, né? que deve predominar liberais nessa plateia, que tem opiniões e bastante diferentes do resto da sociedade, e que acreditam que acreditam muito na capacidade é, inventiva das, das pessoas. Então se eu falar que 70% das pessoas vão trabalhar em coisas que não existem, mesmo vocês podem não acreditar, mas a probabilidade de vocês acreditarem é muito maior que qualquer outra pessoa aqui de fora. Porque vocês sabem que o Google Maps não existia, vocês sabem que as agências de publicidade não existiam. E quantos amigos de vocês não trabalham em agências de publicidade? Quantos amigos de vocês não são programadores de aplicativos de celular? É uma coisa realmente impressionante. Aqui, só para mostrar que mesmo que você tenha uma economia que não socorra as empresas que, que entram em falência, mesmo uma economia que tenha, teoricamente, pouca intervenção, você não tem qualquer custo Esse aqui, por exemplo, é o período médio de desemprego dos Estados Unidos, que lhe mostra que hoje, se você perde o emprego, você demora em média seis meses para conseguir um outro emprego. Tudo bem, seis meses parece um tempo bastante longo. E realmente é. Mas a gente teve a crise de 2008, que foi o grande, o grande turning point nessa tendência autista com relação ao tempo médio que você demora. E isso aí é por causa da crise? Em parte sim, mas principalmente por causa das medidas tomadas contra a crise. Então na hora que tem a crise tudo bem, tudo vai tá mal. Mas as medidas tomadas em detrimento, é, para melhorar a crise são aquelas que mais ferram. Tanto é que a crise passou e o negócio só continuou sumindo. Você também vê que a taxa de desemprego é uma coisa que está tá meio estável ao longo do tempo, em torno de 6 a 7%. Ou seja, vários empregos param de existir, porque a gente simplesmente está parando de usar blockbuster A gente tem Netflix porque a gente vai querer blockbuster Mas o cara que está parando de blockbuster, ele consegue um outro emprego Se ele não conseguisse, a taxa de desemprego ia aumentar a 100% 100% não, tipo, indefinido, indefinido não pinge. E não é isso que acontece Mas beleza, eu estou falando aqui de um cenário bastante triste né? E eu queria mostrar que o que o Brian Carpenter está falando com relação ao Vies Cognitivo da gente, ele não invalida, por exemplo, aquela, aquele papo que a gente estava tendo sobre é, a double choice, sobre benefícios concentrados e custos diluídos. É, na verdade, o que o Brian Cappell está fazendo, ele está simplesmente deixando a gente ainda mais é, pessimista. Porque imagine que a gente conseguisse isolar os políticos da sociedade, porque todo mal da sociedade é dos digamos que isso fosse verdade. Vamos fazer uma, uma escolha aleatória aqui no programa de computador e vou escolher pessoas aleatórias na população para decidir sobre políticas públicas. Vocês acham que essas políticas públicas vão ser bem sucedidas? Provavelmente não. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui no Brasil, a não ser que você dê um azar de pegar um liberal, falar assim, é, vamos aumentar o salário mínimo para 3 mil reais, porque as pessoas merecem ter um salário mínimo alto? A pessoa vai falar, óbvio cara, eu, eu não sou filho da puta, eu gosto de. Eu não tenho raiva de pobre, vamos aumentar. Beleza, vamos aumentar o licença materna e idade para é, dois. dois anos? Ah, vamos, né, a mãe tem que com o filho, eu acho ok. Se você começar a fazer esse tipo de pergunta para a população, o resultado que você vai conseguir é muito pior do que os políticos de hoje. Então, qualquer tentativa que eu vejo de gente defender a democracia direta, isso me acende um sinal vermelho na cabeça que eu falo, cara, pelo menos a gente tem um peito de hoje. E se o DP e deixando a população realmente fazer o que quer, o negócio ficaria muito um pior. Então aqui a gente simplesmente fala que a maioria das é, ações que a gente implementa tentando melhorar a vida das pessoas mais pobres, comumente atrapalha. Às vezes melhora, mas é, é uma minoria. Bom, é, hum. eu devia estar sendo é, xingado por vocês porque estou deixando vocês simplesmente mais pessimistas. Mas na verdade a gente consegue fazer algumas alternativas de mercado. E a alternativa de mercado mais imediata que é direito de propriedade. Porque aqui no Brasil a gente tem direito de propriedade para o rico, né? O cara que é rico tem direito de propriedade, ninguém vai mexer na propriedade dele. Agora, o pobre, pobre vai sofrer desapropriação o dia de que quiser. Porque tem um negócio chamado função social da propriedade. E o que é função social da propriedade? É aquilo que o juiz decide. E aqui você tem dinheiro, o juiz vai decidir em seu favor. Se você não tem dinheiro, você vai ser desapropriado. E não vai ser uma coisa muito legal não, você vai ter uma borrachada na cabeça. E aqui só um mapa para mostrar qual que é a distribuição é, dos países que têm a, os maiores respeitos aos direitos de sociedade. E a gente vê alguns países títulos, como o Canadá e os Estados Unidos. E, mas é engraçado que a gente vê os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, que são países ditos do paradigma social-democrata. Mas, na verdade, esses países, eles são social-democratas, em certa medida, mas eles são bem-sucedidos, apesar de social-democratas. Eles não são bons por causa de índice social democratas E muito do que justifica isso é que eles têm direito de propriedade bem definido. Eles conseguem abrir uma empresa, por exemplo, em 10, 15 dias. Aqui no Brasil isso demora praticamente 200 e, e poucos dias, em média. E o empreendedorismo? Quando você tem direito de propriedade, você tem empreendedorismo. As pessoas, comumente, querem ganhar de vida. E, mas a, a maioria das pessoas no Brasil, e os empreendedores, ainda vivem na informalidade. Segundo uma pesquisa aqui do SEBRAE do Rio de Janeiro, é, 1.700 empresas foram é, regulamentadas em 2011. Mas mais de 90 delas ainda estão na irregularidade. E o que, que é? Por que isso é ruim? São empresas que não conseguem pegar uma linha de crédito porque não tem CNPJ, são empresas que não conseguem é, alugar espaços porque não tem CNPJ, não tem comprovante, não tem esse tipo de coisa. E são empresas que não vão para frente simplesmente porque não tem condições para isso Porque o Estado ele entra te fudendo de tudo que é maneiro Bom, beleza, eu estou falando aqui que a liberdade econômica, falei de empreendedorismo, falei de é, direito de propriedade é, a, a, porque a justiça eficiente é uma coisa importante E a gente vai comparar o Brasil e os países menos livres do mundo com os países mais livres Ué, sério economia livre é tão boa como vivem as pessoas nos países livres. Na verdade, eles vivem muito bem. Aqui é um gráfico do PIB per capita é, dos países menos e mais livres. Os países mais livres ganham quase 10 vezes mais do que os países menos livres. Mas aí você pode olhar e falar assim, Ah, mas aí você, tá, você não consegue ver o efeito da desigualdade de renda, você está é, simplesmente falando que a média é boa, mas isso não quer dizer que a população viva bem. Verdade. Então vamos ver como as pessoas mais pobres dos países mais livres e menos livres vivem. Bom, aqui são a renda dos 10% mais pobres em cada um dos países. Curioso que é, os 10% mais pobres dos países mais livres vivem, tem uma qualidade de vida média do brasileiro médio. Então a gente vê como o negócio é bastante absurdo. Em compensação é os 10% mais pobres dos países mais, menos livres, vivem 10 vezes pior, em média, do que o brasileiro típico. Bom, mas você pode justificar que liberdade econômica não é tudo. O que é liberdade econômica quando não tem liberdade civil? Como sempre, se pode votar, como se pode casar com quem bem entende? Acontece que existe uma correlação muito grande entre liberdades civis e liberdades econômicas. Esse outro gráfico mostra isso. Os países mais livres economicamente são, comumente, aqueles países onde você tem o maior nível de liberdade civil. Beleza. Mas, e a desigualdade de renda? Porque até agora eu não falei de desigualdade de renda. Bom, a desigualdade de renda, embora os liberais não a vejam como um problema em si, ele pode ser muito um problema, como no caso do Brasil. É, por exemplo, eu não tenho um problema em si com a desigualdade de renda, mas se você olhar o Brasil, e achar que a desigualdade de renda no Brasil é normal? Ela é justa ou ela é moral? Meu, você está absolutamente errado. O Brasil é um país muito desigual e injustamente desigual. Porque você faz de tudo para ferrar o pobre. Você ferra tá o rico também, mas você ferra muito mais o pobre. E isso foi uma tendência que a gente teve nos últimos 15 anos. Esse gráfico baseado nos, nos dados do IPEA de 2001 a 2011, onde houve realmente uma redução dos índices de de renda. Por que? Aqui você dividiu é, 10 estratos de igual tamanho da sociedade, e os 10% mais pobres cresceram sua renda em 91%, os 10% mais ricos em 16%. Todo mundo está indo bem, mas os mais pobres estão indo melhor. E o que isso resulta? Isso resulta nessa última tendência que a gente teve, da queda do índice de desigualdade de renda. Nesse gráfico, números baixos são bons, são países mais é, iguais, igualitários, só que aqui em 2011, se a gente for pegar os dados recentes, parece que estagnou. Simplesmente não sobe mais. Por mais que você possa fazer políticas públicas direcionadas a um ou outro é, setor da sociedade, parece que você não consegue mais de, é, diminuir a desigualdade de renda no Brasil. E o que os especialistas estão descobrindo com isso é que, o que falta no Brasil hoje para melhorar a distribuição de renda é o crescimento econômico sustentável. E como se faz o crescimento econômico sustentável? Você tem alguns jeitos. O principal jeito é, é o jeito mais comum é tornar a pessoa mais produtiva. E como se torna a pessoa mais produtiva? Aqui, na USP. Na Brasil. Mas poderia ser na USP. Você estuda na USP você ganha um grau de conhecimento que vai possibilitar você leitear salários mais altos, porque você consegue fazer mais com menos. o menos na sua cabeça. É... O outro jeito é você viver em um país onde o acúmulo de capital é bastante grande. Então, a esquerda gosta muito de criticar os economistas ortodoxos e eles colocam parte da heterodoxia junto com os ortodoxos porque eles acham que é tudo igual e tem o um mercado feio, mal, mal e chato. E eles falam, ah, quer dizer que a pessoa ganha pouco? Quer dizer que é culpa dela? Muito liberal vai falar que sim, mas na verdade não é. Embora o componente pessoal tenha um certo é, impacto, ou seja, se eu sou produtivo eu vou colher frutos melhores, mas se eu pegar alguém que é extremamente produtivo aqui no Brasil, que por exemplo, produz aproximadamente mil reais, e se eu pegar essa mesma pessoa e colocar nos Estados Unidos? Ele vai ganhar mil dólares, ele vai ganhar mais três vezes mais e o que aconteceu? Ele virou um PHD em antropologia, saindo daqui para lá? Que nem, os, que nem a esquerda quer que todo mundo seja PHD em antropologia, daí todos os problemas serão resolvidos? Não, ele simplesmente está em um país onde o acúmulo de capital e as máquinas, é, vamos usar esse, esse, essa comparação, são mais eficientes, que façam com que o trabalho dele seja mais produtivo. O trabalho dele mais produtivo, o empregador vai querer pagar mais caro por ele. E quando você pergunta para alguém de esquerda é, por que a pessoa é pobre, ela vai falar que, que a pessoa não, não, não se educou, que o Estado não proveu é, é, educação de qualidade para a pessoa. Então, eles acham que se você for PhD e antropologia e não tinha computado há pouco, todo mundo vai ficar bem. Se você chegar com um cara bem reacionário e falar assim, por que as pessoas são pobres? Ele vai falar que as pessoas são pobres porque a gente perdeu a ética do trabalho. Hoje em dia a gente não faz nada, a gente só quer escutar funk, fazer filho e viver de bolsa família. Que também está absolutamente errado. Mas a importância da experiência profissional para salários maiores no futuro é extremamente importante. Aqui o caso americano, que é um país que dispõe de séries históricas extremamente é, completas e dados de tudo quanto é tipo, que mostra que aquelas pessoas nos Estados Unidos que ganham exatamente um salário mínimo, mais da metade delas são pessoas com até 25 anos de idade. O que isso quer dizer? São pessoas que ganham pouco porque são improdutivas, <risos> e não porque estudaram pouco. São improdutivas porque nunca trabalharam. Eu fiz três anos de estágio durante minha graduação. E durante os meus dois, três primeiros né, é, meses, eu tenho certeza que o meu empregador perdeu muito dinheiro. Porque ele me pagava o salário e não conseguia fazer absolutamente nada. Estampiaram prejudicava, porque eu fazia mais coisas erradas e tinha que revisar. Então, no começo você é improdutivo, mas depois, mesmo que você não estude, você tem uma tendência muito menor de estar lá na frente. Por exemplo, você pega alguém da meia idade, apenas é, 10% das pessoas que ganham é, um salário mínimo nos Estados Unidos estão nessa faixa de 45 a 54 anos de idade, que são pessoas que teoricamente teriam família para criar. Então, o salário mínimo, por exemplo, é uma coisa muito negativa porque ele impede muitas pessoas de começarem a trabalhar. Aquela Primeiro passo, aquele aprendiz, né? que hoje em dia você consegue ser aprendiz, consegue ganhar dinheiro de salário você for aprendiz. Mas as regras são tantas que não, não, não tornam isso tão eficiente. Então, a gente falou aqui sobre o empreendedorismo, como isso é uma coisa boa pra caramba, né? Então, o Estado deve, vamos tentar acelerar, fazer o, o programa de aceleração... Né? Pai! Programa de aceleração do empreendedorismo. Vocês acham que se... Esse programa do governo vai ser bem sucedido? não vai. Por quê? Ele carece dos incentivos corretos. Que foi aquele primeiro pilar que a gente estava comentando. Com certeza ele vai ser cooptado por é, grandes empresas que vão tentar vender é, cursos de capacitação profissional de uma maneira não eficiente. E eles vão falar que empresas que não são boas não podem operar porque vão prejudicar o pobre. Não, o sinal que você falou que vai prejudicar o pobre, daí que os congressistas não falam, realmente, não, então como realmente parar isso daí? É aquela velha história de vamos parar tudo aquilo que as pessoas podem fazer melhor, falando que elas fazem pior, que foi a mesma coisa do Uber. Não, o Uber não é muito seguro, porque você não sabe, ele não tem licença, ele não está registrado na prefeitura, porque como você vai entrar no Uber, num táxi do Uber? Táxi, não é táxi, né? É, mas na verdade, o sucesso do Uber só mostrou que, apesar de não ter licença, Municipal, ele era muito mais eficiente, por vários outros motivos, como bem comentou o Gabriel Oliva na palestra anterior. Ah, e outro problema é que ele carece, carece o conhecimento correto, que é o segundo pilar da nossa conversa de hoje, que é encarar o mercado como um processo e não é, como algo estático. Com certeza, quando você vai passar uma lei, você não vai passar uma lei durante um dia, você vai passar uma lei para ficar 20, 30 anos. E isso daí você está encarando, querendo ou não, a economia como uma coisa estática que é essencialmente errada. É. Então, o que, que a gente pode fazer? Se alguém perguntar para mim, Felipe, tá bom, é, você me convenceu de que ação política é uma coisa ruim, essencialmente ruim, mas eu ainda quero fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. O que, que eu posso fazer? Que política social pode ser eficiente? Tem uma que eu gosto muito, que é o renda mínima, que é o equivalente ao Bolsa Família. Tem algumas variantes com relação a isso. E por que é, ele é tão eficiente? Porque ele carece dos problemas elencados nos pilares anteriores. É, aqui o tropeou a ordem. Public Choice, como o benefício do Bolsa Família, ele é extremamente diluído. Cada um de nós ganharemos, sei lá, 100 reais. Eu não vou fazer grandes e grandes manifestações para aumentar esse valor de 100 para 110 ao contrário do que o ao contrário da Ford, da Fiat, da Volkswagen, que vai ganhar muito com qualquer coisa que for passado em termos de lei. Segundo que ele vê, o mercado nada o que ele vê. Ele permite que o mercado seja um processo. É, quando você dá uma quantidade de dinheiro para as pessoas, você não sabe exatamente como ela vai gastar. Então a princípio você pode falar, eu estou transformando o fome zero em Bolsa Família, então todo mundo vai gastar o dinheiro em comida. Não necessariamente. Talvez a pessoa tenha uma horta particular e então ela não queira gastar com comida. Talvez ela vai gastar com o um smartphone. o um smartphone que tem aulas do MIT. Que tem aulas com legenda do MIT em português, aulas do MIT com legenda em português. Então você consegue fazer várias outras coisas que a gente não imaginava que seriam possíveis uns anos atrás. E quais são as vantagens desse sistema? As vantagens ativas desse sistema? Que o desincentivo ao é trabalho é baixo. Quando você é, dá um, um dinheiro, por exemplo, de 100 reais por mês para uma pessoa, e tira um imposto de renda sobre o trabalho dela, por exemplo, tudo que ela produzir fica com ela. Ela só seria desincentivada a trabalhar se o trabalho dela fosse muito improdutivo. Mas muito produtivo quanto? Algo em torno de 100, 200 reais por mês. Meu, alguém que ganha, que teria competência para ganhar 100, 200 reais por mês, é uma pessoa extremamente improdutiva. É uma pessoa que, quando não está trabalhando, não está prejudicando a nós. E aqui eu estou sendo bem é, estereótipo, classe média reacionária, porque eu não sou mais assim, não, mas ele é vagabundo, então não pode. Na verdade o desincentivo ao trabalho em programas de renda mínima e bolsa família são bastante baixos. Ele distorce também pouco os preços relativos. Se você faz uma política industrial PAC é, ou Minha Casa Minha Vida, você está distorcendo os preços relativos naquele setor em específico. Quando você injeta o dinheiro, você não está injetando na sociedade como um todo, você está injetando em um lugar específico. No caso do setor imobiliário, é, você tem essa bolha imobiliária que a gente vê hoje aqui no Brasil. Outro ponto positivo da renda mínima é que ele pode ser um ponto inicial para a sua empreendedora. Algo com 100, 200 reais por mês é uma coisa que, para algumas pessoas, pode ser o suficiente para comprar algumas palinhas em Se não me engano, o Silvio Santos, ele começou o império dele vendendo um carro. Eu não tenho certeza dessa história, mas foi mais ou menos assim. Ele comprou um carro, bem velho, no Rio de Janeiro. Ele pegou e comprou esse carro porque ele tinha que fazer uma. transportar coisas para o Brasil, para São Paulo. Então o que ele fez? Cobrou um frete. Pegou o carro dele, veio até São Paulo. Quando ele chegou aqui, ele vendeu o carro mais caro que ele pagou e ele ganhou frete. Então, o que ele fez? Depois, pegou esse dinheiro e investiu, E hoje ele é um dos caras mais civis do Brasil. E um cara que era camelô. Isso, isso é verdade. Então, o renda mínimo, o Bolsa família, eles existem em outros lugares do mundo? Ele existe. No Alasca, ele existe, aproximadamente, desde a década de 80. E hoje em dia, o, o dividendo aproximado que um cidadão do Alasca Ganha é aproximadamente um salário mínimo no Brasil. Imagine se a gente conseguisse no Brasil, é, teria ter que fazer as contas, eu não sei se dá, mas digamos que no Brasil a gente conseguisse pegar o salário mínimo e dar para todo mundo. Isso não seria ruim, porque mas assim, tem que ter a contrapartida. Vamos proibir legislação do salário mínimo. Então você dá um salário mínimo para a pessoa, mas você tira todas aquelas inúmeras legislações trabalhistas que deixam o trabalho no Brasil ser, em média, 100% o seu próprio custo. Então, se é, uma pessoa produz equivalente a dois mil reais, o um máximo que eu estaria disposto a pagar para ela é R$ reais, porque aproximadamente mil reais eu vou estar tá pagando só de tributos. E tem gente que vai falar que esse tributo é para o FGTS, que na verdade é o dinheiro do trabalhador. Não, não é. Se você não tem opção de não dar esse dinheiro e se esse dinheiro rende é menos que a poupança, isso não é... é se não é dinheiro seu, isso é E no Brasil, o que a gente tem hoje? O valor médio do benefício do Bolsa Família, por exemplo, é em torno de R$ 170,00 por família, não é por pessoa. É um nível bastante baixo, simplesmente para tirar para as pessoas do nível da pobreza. A gente tem aproximadamente 14 milhões de pessoas é, que ainda é, exigem o Bolsa Famílias, e a transferência anual aproximada é em torno de 25 bilhões. 25 bilhões não é tanto dinheiro assim, ele é bem menos do que 1% do PIB. Para vocês terem uma ideia, só em termos de crédito subsidiado, o BNDES custa por ano para a gente mais de 30 bilhões de reais. Então, quando as pessoas criticam o Bolsa Família porque deixa a pessoa vagabunda e não fala nada do BNDES, cara, eu fico bastante irritado. Então, o que a gente consegue fazer? É, o que a gente precisa fazer? Eu poderia ter, na verdade, quando eu estava preparando essa apresentação, o meu primeiro ponto aqui tinha sido acabar com as causas do fracasso. Mas daí eu estaria assim sendo um contraditório, porque eu falei exatamente isso que eu tenho que fazer logo no começo do, da apresentação com o livro do, do professor do MIT. Então eu troquei okay? okay. implantar as causas da propriedade. Vamos dar direito de propriedade para todos, vamos fazer uma justiça que funcione, vamos fazer uma reforma tributária bastante é, radical. Vamos parar de tributar o trabalho, por exemplo, coisas do tipo Simplificar a carga tributária e tirar esses inúmeros regulamentos é, Que é Luvisa, põe, que é Anatel põe, coisas do tipo Teoricamente, esse lugar aqui, eu não sei nem se poderia funcionar se fosse um lugar é, comercial Não sei, porque vão falar que essa luz pode prejudicar porque teve alguém em 1700 que teve que disso Vão falar que não pode, coisas do tipo então, o que a gente pode fazer, além de implantar as causas da propriedade, é o que o meu colega Carlos Boas fala, é desregulamentar a economia de baixo para cima e cortar subsídios de cima para baixo. E, e agora eu vou falar por mim, transformar o programa Bolsa Família em um projeto de Estado e não um projeto de governo e acabar com o estilionário é, eleitoral que a gente tem sido vítima nos últimos anos. É isso aí. Agora, algumas duas perguntas. Quem quer perguntar? Se ninguém fizer pergunta, vou achar que foi um ruim. Uma é tentar, tentar expressar assim que eu pensei nela, mas eu não formulei. É, você vê essa o Bolsa Família, se não me engano, tem uma restrição. Né? Você só recebe até, se você tiver uma renda até determinado ponto. Isso cria algo que algumas pessoas chamam de armadilha de pobreza. Né? A pessoa prefere ter aquela renda garantida do que arrumar um emprego e passar, perder aquela renda garantida e poder perder o emprego depois de seis meses. Como que você vê essa, essa restrição do Bolsa Família? Não, não é... O seu comentário está extremamente correto. É, na verdade, eu já fiz essa palestra para o evento do Suplicy e eu te apontado essa parte aí. Como eu não queria falar apenas do Bolsa Família, eu tirei essa parte aí. Mas, realmente, o que acontece muito é, nos Estados Unidos por exemplo, aconteceu na Flórida É que você, às vezes, começa a trabalhar Ganhar mais do que aquele mínimo que precisava E na hora deles tirarem o benefício Eles não tiram só a parte do benefício Eles tiram tudo Então teve muitos casos na Flórida De pessoas que começaram a trabalhar E ganharam menos do que antes de trabalhar Porque tiraram realmente, realmente todo o dinheiro Isso é uma, posição, uma coisa extremamente complicada E aí que está o porquê eu acho que o programa Do renda mínima é superior ao Bolsa Família, no Bolsa Família você tem essa pré-condição, no renda mínima, todo mundo vai ganhar, os Verdal vão ganhar, Ed Batista vai ganhar, todo mundo vai ganhar, pelo menos você não tem esse incentivo de não trabalhar, tudo bem que esse incentivo é bem pequeno, né? porque é, se não me engano, para vocês é, poder pedir ao Bolsa Família você tem que ter uma renda familiar média baixa de 150 reais, um valor extremamente baixo, uma, uma, uma armadilha da pobreza, mas que não é algo tão significativo assim. Mas o renda mínima realmente seria melhor porque não tem esse tipo de problema. Então eu, eu acho preferível terminar com o meu e fazer o renda mínima. Tá bom, pode até não aumentar o valor do bolso-família. Não, se o bolso-família ficar um, é, muito dinheiro, muita gente pode optar por não trabalhar, eu duvido disso, mas tudo bem. Vamos dar esse ponto para quem não gosta da nossa família Tá bom, então vamos fazer para todo mundo Então todo mundo ganha, sei lá, 100, 200 reais por mês Daí não tem essa armadilha da pobreza que você tá com Você pensa em renda mínima, um valor mais alto E aí começar a retirar os dire... chamados direitos sociais da população como uma alternativa? Então, é, esse é o ideal, né? Mas eu acho que Ou mesmo o programa é mínima, impactando um pouco os direitos sociais, os direitos sociais eu acho que já é, já é bastante benéfico. Porque, por exemplo, teve o caso do Aloysio Mercadante, que ele foi contra o Bolsa Família na época que o Eduardo Suplicy era um cara no Brasil, praticamente, que defendia. Sei. Claro, é que tá de Sabe qual é a justificativa dele? Ele falou assim, não, se, você o, dinheiro, se o Estado der o dinheiro para ele, o, o empregador vai pagar menos, porque sabe que o Estado está pagando. Então, na verdade, você vai aumentar a exploração do trabalho, porque está aumentando a mais-valia. O era contra o família, porque aumentava a mais-valia do empregador. Então é um negócio que, que é complicado, mas a partir do momento que você mostra para as pessoas que as pessoas mais pobres, que são aquelas pessoas que mais precisam da gente, já estão é, vivendo melhor, você começa a ter mais moral para tirar outras arestas. Porque quando você fala assim, vamos tirar uma legislação X e você não tem nenhuma é, security, é, nenhuma rede de segurança embaixo, a sua solução vai ser extremamente impopular. Então vamos criar essa, essa rede de segurança e começar a comer pelas beiradas, deixar a coisa realmente mais eficiente. Mas um bom ponto que você em torno de 30%, ah, Aparentemente, Quando você aumenta esse bolso de família para 150 reais e expande toda a população brasileira, que são 200 milhões de habitantes, sim, sim. isso vai gerar um gás sim, sim. muito grande, sim, sim. vai ter que ter um recolhimento maior e esse recolhimento vai gerar mais produção. Sim. Você não concorda? É, não, não concordo, não concordo. Isso, vou explicar melhor um por quê. Primeiro o que, eu não estou falando de aumentar produto. Primeiro, vamos tirar o que você tirando o BNDES, você mais que dobra a abrangência do Bolsa Família. Então, você já praticamente resolveu o primeiro problema. O que, que ficaria mais difícil é aumentar o valor do Bolsa Família. Então, seria melhor. Vamos manter o valor do Bolsa Família agora, só com o reajuste da inflação, e vamos aumentar o, a quantidade de pessoas que recebem isso. Meu, corta o BNDES e um pouquinho do ProUni. Pronto, já deu o Bolsa Família para todo mundo, praticamente. O que, que é bom do Bolsa Família é que, no venda mínima, é, em específico, é que você não tem custo de, de fiscalização. Porque muito da corrupção é em fiscalização. Então, como o Victor tinha falado lá, então você vai chegar no cara que é do Seguro Social e fala assim: cara, eu estou trabalhando, mas, porra, me tira o benefício, não, cara. Estou ganhando mais, teoricamente, eu não posso. Vamos dar um jeito aí para continuar ganhando. Essa é, é a, a grande causa da corrupção. Falar que carro é mais importante que bicicleta, ou bicicleta é mais importante que carro. porque Essas são as políticas que a gente faz hoje. Incentivo à bicicleta ou incentivo ao carro. A gente incentivou o carro a vida toda. Meu, daqui cinco anos vocês vão ver que a gente não está incentivando a bicicleta. cara mais saudade, ganha mais respeito. Não, esse é baguio, mas você não vai ganhar mais respeito. Esse tipo é <risos> de <risos> uh, programa, como tá na Família, eles permitem que as pessoas escolham como gastar o dinheiro delas, Sim, sim. O que é uma grande vantagem. Porque ao mesmo tempo parece fazer sentido algum tipo de programa, tipo um bolsa educacional, tipo, que obrigue a gastar esse dinheiro com escola, mas porque a gente considera a educação... Mesmo que eu não acredite em valores absolutos, existe algo nesse sentido. Você Se concorda? Você acha que esse tipo de medida. É, é Na verdade, eu prefiro Bolsa Família. Você gasta o que você quiser. Mas tem surgido uma certa pesquisa em economia comportamental, porque quando a gente olha economia, a gente fala assim, ninguém com mais opções pode ser prejudicado. Uma pessoa, quando tem mais opções, ela necessariamente vai estar numa situação melhor. Tem alguns estudos de economia comportamental que estão falando que não necessariamente é verdade. Então, talvez, você restringir a liberdade do que ela pode gastar o dinheiro em, e falar assim, você pode gastar esse dinheiro apenas, em educação, talvez seja positivo. Eu tenho muito ceticismo para esse tipo de, de pesquisa, mas realmente é uma coisa que pode acontecer. Você pode falar, puta, a pessoa não sabe o que vai fazer, ela vai gastar o um dinheiro com PINGA. A evidência empírica é que as pessoas geralmente não pegam o dinheiro do bolso-família não é? Geralmente as pessoas do família fazem alguma coisa realmente útil para ganhar dinheiro. Mas existe sim essa possibilidade. Só um problema com relação ao voucher nacional Um problema grande do voucher é que só recebe o voucher educacional aquilo que for aprovado como educação. Então talvez isso aqui que eu estou falando para vocês talvez não seja considerado educação. E se for o PT ou o considerando falar que isso não é educação. Então, eu, teoricamente, eu poderia estar fazendo <coughs> aulas de economia para você sobre problemas da ação política e eu não seria pleiteado, não conseguiria ter o direito ao seu voucher. Então, quando você faz o voucher de educação, você ainda mantém um certo poder centralizado o governo que é ele vai escolher quem pode e quem não pode receber é o seu voto. Não é melhor diminuir assim o um acompanhamento com impostos do que você recolher esses impostos e depois redistribuir de é distribuído? Então, quando o dinheiro passa pelo estado vai surgir vícios, vai surgir isso, não está nem Eu sou liberal assim, mirando ao anarquismo. É... O artístico bolsa família é um único programa um governamental com a cópia. É único mesmo, assim, cara. Eu tava pensando e falei, cara, acho que nenhum. Então, se a gente for pensar no bolso-família, apenas bolso-família, tá todo mundo, cara, um, dois por cento, tá? A carga tributária do Brasil é 36%. Eu tô falando que com um dois por cento, você faz tudo o que, que eu acho que deve fazer. Não, realmente, tem que cortar as coisas? Tem que cortar as coisas. Mas uma coisa que a gente não repara é que, na verdade, a carga tributária do Brasil, em termos absolutos, ela não é tão alta assim. O que prejudica muita gente é o jeito que ela é cobrada. Você tem que ficar pagando é, computador, você tem que pagar advogado, caramba 4. Nos países nórdicos tem uma carga tributária em termos absolutos muito mais que a gente e vive muito melhor. A dificuldade de recolhimento da carga tributária no Brasil é muito mais é, maléfica do que os impostos em si. E a gente olha para a experiência é, internacional, a gente vê isso muito bem. Só Carlos, você quer falar? Não é? É, eu não queria. Eu estou de verdade, eu sou dopo absoluto. Mas por que não? negativo, que nem posso o posso falar Pode ser também. Que me parece interessante. E o segundo é que você tem um dos seus gráficos ali que mostrava a distribuição do salário mínimo por faixa etária. Ah, sim. É, então, tá. ele me pareceu, tirando... É dos Estados Unidos, isso? Isso, é dos Estados Unidos. Ah, tá. Ele não está corrigido pela demografia, né? Não, por é. Por exemplo. Bom ponto, bom ponto. Não está. Mas assim, você percebe que a maioria das pessoas, nos Estados Unidos, é que que aqui, aqui elas estão desempregadas, né? correto? Porque o índice de desemprego nos Estados Unidos na, na a posição de jovem da sociedade é muito baixo. aonde a maioria das pessoas estão? A maioria das pessoas estão aqui, ó. e mesmo assim são poucos. Realmente, um bom ponto que você comentou. Não está corrigido pela demografia, mas já indica que a maioria das pessoas que recebem o um salário realmente são para as pessoas com poucos rendimentos profissional. Mas bom ponto. e é, Obrigado. É, obrigado. Um